Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, eu estou muito bem, graças a Deus, certo? E hoje vamos seguir com mais um passo a passo, que me pediram muito, que foi um porta-ovos, certo? Para decorar a cozinha, aí vocês vão resolver o que vão fazer com, com, é, com essa peça, certo? Então, para isso, vamos precisar de, uma, é, de um vaso desse que a gente compra com plantas e, às vezes, a gente descarta no, no, no lixo, então... Agora tem utilidade né, para a gente fazer as nossas peças de cimento. Um prato, certo? Aqui eu já envolvi ele com, com é, papel filme, não sei se o nome é esse, mas já está aqui. Aqui um pedaço de plástico para colocar aqui no fundo do vaso e uma, um pedaço de isopor cortado assim. ó. E temos também o arame, o arame esse arame aqui que eu não sei o nome dele. Mas ele eu envolvi em duas partes, ó. Vocês podem ver. Eu envolvi em duas partes. Certo? Areia e cimento. Então, vamos precisar aqui de uma medida dessa, ó. De areia peneirada. Para mais uma, uma mesma medida. De cimento. Também peneirado. Certo? agora aqui é só misturar tudo e essa massa aqui tem que ficar tipo massa é massa farofa massa farofada pessoal e vamos usar essa água aqui que eu misturei com uma colher de cola certo que serve também para impermeabilizar a peça e ficar mais resistente Ó, pessoal, a textura da massa é essa daqui, ó. Quando você vê que ela tá assim, ó, ela já tá boa pra fazer. Então vamos aqui fazer o nosso vaso. Eu já untei aqui com óleo pra facilitar para retirar. Então vamos lá. Quem não quiser fazer um porta-ovos, pode fazer um vaso também. É só fazer o furinho da drenagem dentro. Ó pessoal, agora vamos pegar só um pouquinho assim ó, dessa mesma massa aqui ó, vou colocar aqui e só amolecer ela, aí aqui ó, onde vai ser a cabeça da galinha. Vamos pegar o arame, colocar aqui, certo? Vamos pegar essa massa aqui, ó, e passar aqui. Só preencher, ok? Ó, pessoal, já que envolvi todo o cimento, já o isopor, então vamos colocar aqui, ó, essa parte aqui, Certo? Aqui a faca, vou entortar um pouquinho para cá, ó. certo? Aí com a mesma massa, ó, vamos só chumbar aqui. assim aí vamos dar só uma, um preenchimento aqui do, dos lados para segurar mais a cabeça quando a gente for modelar pessoal agora vamos fazer a base certo que é justamente com esse, com esse prato aqui que eu estou usando vocês podem estar usando qualquer prato que tiver em casa então a mesma massa vamos dar outra amolecida para formar a massa de modelar certo? então eu vou fazer esse processo aqui e volto já com vocês, e agora vamos só colocando a massa aqui ó, estirando ela ó pessoal fica assim Certo? Aí com o cabo do pincel, ó Vamos fazendo isso, ó marcaçãozinha assim Isso aqui é opcional, faz quem quer Ó pessoal, agora vamos esperar Essas peças secar por 24 horas Na sombra Certo? Pra gente começar A modelar, ok? Ó pessoal As peças secaram aqui, certo? Eu não só sou... Tirar aqui da forma assim de sair, ó Do próximo, a ideia é que fique assim, certo? Aí aqui ó, eu coloquei duas. É, é, de cimento para uma de argamassa porque minha areia já tinha acabado pessoal então eu vou fazer aqui é, com cimento e argamassa no caso eu usei duas dessas de 500 de cimento para uma de argamassa ok? só ficar assim certo? e vamos lá agora vamos aqui fazer modelar aqui a galinha Pronto pessoal, fica assim ó Certo? É, vamos esperar essa peça secar por 24 horas na sombra Pra gente lixar E pintar Ok? Ó oh, pessoal, a nossa galinha secou Eu já lixei e pintei de branco Certo? Pra o vídeo não ficar muito longo E vamos colorir ela Ok? É, usando é, essas, Esses pigmentos aqui ó xadrez. Certo que vocês podem estar misturando a tinta branca ou aplicar logo diretamente. OK? Aí vamos fazer aqui umas marcações, ó, com com lápis. Para dividir as cores. Que essa galinha aqui vai ser colorida. ó pessoal eu vou pintar nessas quatro cores aqui eu vou terminar de pintar ela todinha e volto para mostrar a vocês porque eu acho desnecessário tá repetindo as cores certo é só essas quatro cores mesmo que eu vou pintar a galinha ó pessoal como ficou já pintou aqui certo e agora vamos pintar também essa bordinha aqui do prato cada um vai ser da cor que tá aqui certo? então eu vou fazer isso nele todo aí volto para mostrar a vocês como ficou ó oh, pessoal finalizada ficou assim as nossas galinhas porta ovos e quem quiser usar também como cachepô também é uma ótima ideia Podem colorir da forma que vocês quiserem, certo? E depois dela secar, vocês podem estar usando aqui a resina, aquele base de água Ou então pode é, usar diretamente o verniz spray, ok? E eu espero muito que vocês tenham gostado, quem já gostou Se inscreve no canal, deixa seu joinha se eu gostei Compartilha esse vídeo nas redes sociais dos seus amigos Convida eles para conhecer também o nosso trabalho, ok? Comenta lá embaixo se você gostou e também eu tenho que indicar para vocês um passo a passo muito bacana que ficou que é do nosso amigo Jadielso, do canal Arte com Cimento, que eu vou deixar as fotos feito slide no final desse vídeo, certo? E o link do canal também dele vai ficar aqui na descrição desse vídeo, ok? Então vocês vão lá e vejam o passo a passo que ficou muito bom mesmo. Espero muito que vocês tenham gostado desse passo a passo e até o próximo vídeo se Deus quiser. Um forte beijo!